Esse exercício, então, é de toque. É um toque com o dedo. Eu vou tocar e esse toque vai, ser, vai virar como um fio. Ó. E vai virar, vai vir, ele vai movimentar na direção desse toque. É, começa muito devagar. Enxerga esse fio. A pressão vai dar começa devagar E vai buscando lugares no corpo da pessoa, lugares inusitados. Não pensar só mão, ombro, quadril, cabeça. Pescoço. E isso pode ficar o tempo que quiser, o tempo que achar melhor. E aí a velocidade vai aumentando bastante. Tem a opção, volta aqui, tem a opção, não é errado, tá? Eu vou só falar de uma outra opção, porque como o Luca desloca bastante a cada, a cada toque, ou seja, essa percepção dele é uma percepção que se amplia, então essa da movimentos menores. E tudo bem. Eu estou dando essa outra opção que é para não achar, obrigado, Que é para não achar que o toque tem que fazer com que com que é, a pessoa movimente muito, tá? Então isso depende da forma como vai